Você só olha pra pessoa, a pessoa fica com medo. Fala, fica, pô, eu é, tô te olhando. Verdade. Sabe? Pô, cê, <risos> você me lembrou um negócio foda. Teve um dia que eu tava conversando com a Mayra. Um beijo, Deus, a primeira dama. E a gente tava conversando, falando de... Você me lembrou que foi foda. <risos> Falando de, pô, cara, aqueles momentos mágicos, né? De, pô, de, de, cê, quando você tá conhecendo alguém... A sedução, a paquera, uhum. coisas lindas, a conquista... A falo, mentira... A gente conversa... É, porra, isso acontece, bonita, todo mundo feliz... É a gente emocionado, aí eu, eu lembro que... Peguei, eu tava conversando, falei, poxa, tem uns momentos para mim que eles são mágicos... Eu tava conversando com a galera também, eu falo, pô, cara, aquele momento que Você contou um monte de história bonita pra ela. Vai conversando. E o um momento, carioca, bola. Que a menina faz assim, ó. Nossa <risos> senhora! Esse é o momento mais é, espetacular é, da é, vida é. de um cara. É. Abre a cancela. O moleque. É, é. Sabe, pro moleque. Eu tô é. aqui, ó. Eu tô aqui. Você é. tá parado. É e ela aí vem. ela faz assim, ó. <risos> Nossa! Eu não acredito que eu vou ganhar uma vitória, Ah, Você é louco, mano. Esse é o verdade. momento mais lindo da Esse vida do moleque. É o é, um, é mágico. É um o tenho... milésimo de segundo, é isso, foda. Isso, isso, você isso, tem é, toda isso, razão. É, isso é o título. Que é a energia, ah, né? Você nem acredita. É isso, cara, é só isso. É a bola no zero, isso. dois, caindo e os ginásios explodindo. Essa é a vitória. Pessoal, é pessoal. Pessoal, aí eu falei. Aí ela falou, poxa, o que eu gosto, sabe quando você tá a paquera e vocês trocando olhares e aquilo lá e a pessoa trocando olhar, aquela aquele sedução barato, legal, né? Quando ela falou legal, né? Eu tava só olhando pra cara dela assim. Legal pra quem, Mayra? Aí a coisa mais maravilhosa, troca é, de olhares é, a paquera. É. Pra você, Mayra. Pra você. Olha pra minha cara. <risos> Toda menina que eu olhei pra ela na paquera, achou que eu ia roubar ela, você ia correndo. Isso não pertence à minha vida, mano. Eu não... Toda vez que eu fui trocar uma ideia, fui olhar pro rosto da pessoa, a, a pessoa corre, mano. Isso não encaixa pra mim. É que você... É, é muita fome, né? Só porque É... Falei, <risos> hum. sabe, então é isso que, né? que é o lindo, né? É muita diferença... fome. Não, não, não. não é muita fome. Não era muita fome não. Não, é zoião. Mas... Não, é zóio grande mesmo. É. O olho grande pega rápido. Ah, é, então, né? é então eu falei, eu já A, a mina ia... falou assim, mano, esse cara já Brasileiro. tá fazendo colonoscopia. Não, eu só, não, não, eu só né, olhava mano, mano. pra pessoa. Não, eu só olhava. Eu não tinha esse olho do taradão, nunca tive. Não, mano. eu tava tendo sim. Tio, não, mas não tinha, eu não olhava assim. Não olhava assim pra mim. Tem uns amigos Não, mas a mulher, tem mulher que fica brava com isso aí. Não, mas sim. Não, mas que. Você fazia o scan? Mas anteio, não, não. Você fazia scan? Não, não fazia. Sem scan. não Olhar pro falei. pé pra cima? Não, tem os meus brother que tem um olhar de tarado. você <risos> eu, falei, eu falei, é deselegante. É deselegante. É, deselegante. é, deselegante. é, deselegante. é muito de Não, o meu era só um olhar. A pessoa já não... Já, é, já, já vai já vai me assaltar. É. É <risos> <risos> eu só olhar. A pessoa já ia pra lá e falava... Porra. É. <risos>